Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, o Caio Nobre. Galera, chegou o dia aí de conferirmos esta coletânea maravilhosa que é o Capcom Fighting Collection, um jogo que nós recebemos aí em antecipado da Capcom do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho aqui no Meia Lua. E nós vamos conferir aqui, cara. Tudo que esse título tem a oferecer Dentre os jogos que nós já sabemos que ele tem E também os recursos que foram adicionados Que incrementam, que fazem esse pacote ser tão bacana, tão legal Então já deixa o seu like se não se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E eu vou aproveitar também galera, para poder dar as minhas impressões com base no que eu joguei Beleza? Então vamos lá pessoal, seguinte Começando aqui ó nós temos alguns menus já iniciais eu poder mexer aqui e tal, dar uma brincadinha e pá. Mas nós vamos passar por estes outros aqui depois. Prêmios de lutador aqui, a gente tem os nossos desafios. E essa parte de museu aqui, eu não vou entrar em detalhes agora, porque nós estamos com embargo ainda ativo... Para esse menu específico Para a gente poder deixar surpresas desse menu de museu Para vocês quando o jogo sair definitivamente aí no final da semana, beleza? Então vamos lá Começando com o modo offline Depois a gente vem aqui no online para poder explicar algumas coisas para vocês Vamos lá no modo offline Cara, o negócio daqui ele é muito papum assim É bem imediato Você clica no modo offline Você dá um clique aqui no jogo E já sai jogando, entendeu? Qualquer um dos que você escolher aqui E uma particularidade bem interessante nesse Capcom Fighting Collection Uma coisa que chamou bastante atenção das pessoas é o seguinte, nós temos aqui todos os jogos da série Darkstalkers, que é uma franquia muito amada pela galera aí fora, entendeu? A galera que conhece muito bem jogos de luta, Morrigan é uma personagem super famosa aí, e eu particularmente, cara, pecado muito grande, não tinha jogado quase nada dessa franquia e agora eu tive a oportunidade de fazê-lo. E uma coisa bem legal é que esses três Darkstalkers aqui, ó, vocês podem ver que a gente pode alterar versões de jogo. Eu vou comentar sobre essas coisas daqui a pouquinho. Vou até colocar aqui a versão em inglês que vem o um nome em inglês pra nós, entendeu? Nós temos aqui o primeiro Darkstalkers, aí vem aqui Night Warriors Darkstalkers Revenge e também o Vampire Savior The Lord of Vampire. Essas duas versões aqui pessoal, Vampire Hunter 2 e Vampire Savior 2, é a primeira vez que esses jogos são lançados fora do Japão, de maneira oficial, obviamente, porque tem certeza que muita gente já deve ter pegado aí nos emuladores da vida essas versões e que poder jogar. Mas, de maneira oficial, é a primeira vez que esses dois jogos estão saindo aqui para além do Japão, né, outros países e tudo mais. E é a primeira vez que este jogo aqui, meus amigos, ó, deixa eu até mudar aqui novamente, esse Warzard aqui, ou então Head Art na versão em inglês, é a primeira vez que ele é lançado para PCs e consoles, porque ele era originalmente dos arcades, então já é uma coisa bastante interessante aí que esse Collection traz pra gente. Mas agora vamos nos pormenores aqui dessa versão, o que que ela tem, o que que ela oferece pra gente, tá? Eu vou entrar inicialmente aqui no nosso querido e delicioso Hyper Street Fighter 2, ó, eu vou dar apenas um clique, entendeu, pra poder entrar no jogo. Aí vocês vão ver que já vai entrar pra tela ali de seleção de personagens, já vai começar o modo arcade, ó. Street Fighter, beleza, Capcom, aperta Start, nós já estamos aqui, ó. a gente escolhe inicialmente a velocidade do jogo, eu normalmente aqui deixo no 2, e aqui nós escolhemos ó, as versões do personagem com base nas versões do jogo que a gente tem, né, que nós queremos jogar, entendeu? Por exemplo, eu quero jogar com o Ken do Super Street Fighter, então beleza, selecionei aqui, aí nós vamos com o Ken lá, ó, que ele tá com a roupinha vermelha, vocês lembram que na versão superior aí, o Super Street Fighter 2 Turbo, né? Ele tá com uma roupa padrão branca? Então, exatamente. Essa daqui é a versão super, então ele tá com a roupa vermelha. Se a gente entrar aqui, o gameplay flui normalmente, só que eu vou entrar pra poder mostrar pra vocês algumas opções gráficas de recursos diferentes que o jogo trouxe pra nós, ó. Começou a luta, bonitinha aqui, pá. Agora é que vem o pulo do gato dessa versão. Nós temos os jogos clássicos aqui, com uma mexida no código para poder adicionar Recursos de rede, que eu vou falar um pouco mais pra frente Mas nós temos também configurações de exibição e som, pessoal Vocês estão vendo essas bordas aqui do lado? Ó? Então, porque a tela do jogo nos videogames antigos, ela era um pouco menor Não era wide como a gente tá acostumado dos jogos atuais e tudo A Capcom, ela dá a opção, caso a gente queira jogar com tela cheia, que é o tamanho padrão do jogo Mudar essas bordas ali do lado, ó A gente tem essa pintura aqui a gente tem o Showdown, que vocês estão vendo ali que mudou pra Chun-Li. Minha câmera tá em cima, mas vocês conseguem ver também do outro lado. E também a art pop. Ou vocês podem optar por escolher nenhum, né? Vocês deixam sem borda. Mas aí vocês podem mexer aqui, ó, no tamanho de exibição, ó. A gente tem tela cheia, tela cheia 4x3. Temos o tamanho original, que a tela fica bem pequenininha, Quer ver? Deixa eu até voltar aqui pra vocês conferirem, ó. Vou voltar aqui, ó lá. A tela fica bem pequenininha, ó. Tá vendo? Bem pequenininha mesmo e tal, bem padrãozão original mesmo do jogo que a gente tá acostumado. E aí, voltando aqui, temos o tamanho 4x3 original também e o tamanho wide, que seria a tela esticadona aí, poder pegar seu monitor inteiro e tal. Tenho certeza que muita gente vai curtir jogar dessa forma e a Kami tá me rebentando aqui porque tá no dificuldade mais alta, eu acredito, entendeu? Mas aí vocês podem ver que o wide fica um pouco mais esticadinho. Eu particularmente, cara... Nas, nos, nos testes que eu fiz, nas jogatinas que eu fiz aqui e tal Eu prefiro deixar aqui no tela cheia E deixar essa bordinha, cara Que eu acho que fica muito bonito Então eu deixo, por exemplo, aqui com o showdown Aqui são músicas e efeitos sonoros Que a gente pode regular o volume E aí eu deixo normalmente com essa bordinha aqui Porque eu acho bem da hora, sacou? E a Kami novamente aqui dando aquela roubadinha de leve, ó Ó, vamos ver, Kami Ó, ó, ó Nossa senhora Ó, o bicho tá pegando, hein? Eu acho que eu tomei um perfect no vídeo, né? Porque ela prevê tudo que eu faço, esse NRG é da hora né? desse jogo. <risos> Mas é isso aí meus amigos, todos os jogos nesse Capcom Fighting Collection tem essas opções aqui de tamanho de exibição e o showdown também. Só que nós temos também o filtro de exibição. Agora eu vou fazer o seguinte, como aqui eu tô num gameplay contra o computador e fica mais difícil, Vamos fazer o seguinte, porque eu quero mostrar pra vocês essas opções aqui Eu não posso ter gente me batendo pra não, pra não conseguir mostrar, né? E aí o seguinte, ó Uma das coisas que vocês já podem saber aqui Que eu já vou dizer pra vocês na verdade Se vocês apertarem o botão A, como tá sendo mostrado ali embaixo Vocês já vão entrar no jogo pra poder selecionar um personagem E partir direto pro modo arcade Se aqui vocês apertarem o botão quadrado aqui no meu caso, né? Que eu tô jogando com o controle Astro C40 No caso do Playstation aqui, né? Ele pega o padrão do Playstation vocês vão ver aqui ó, as opções de dificuldade Vocês podem aqui determinar a dificuldade do jogo para 3 estrelinhas, colocar no talo e tal Eu Vou deixar isso aqui em 3 estrelinhas Vocês podem colocar aqui a seleção de velocidade que vocês já querem pro jogo Se vocês quiserem deixar livre para na hora da seleção dos personagens lá Vocês quiserem escolher, tranquilo Mas vocês já podem definir aqui também, caso vocês queiram E não perder tempo também escolhendo velocidade lá na hora, sacou? mas então vocês podem deixar livre aqui se quiserem e aqui o um máximo de house então basta apertar o botão quadrado para vocês fazerem essas configurações e aqui também ó, a gente tem o um modo de ficha, exibição de início também, se vocês quiserem deixar desligado, redução da luz, Akuma go que você coloca uma seleção fácil do personagem, entre outras configurações aqui que vocês podem brincar para poder deixar o jogo personalizado aí à sua vontade, cara. E isso que eu tô mostrando para vocês aqui, pessoal, serve para qualquer jogo, tá? Ó, vou até aqui no Vampire Saviour 2, ó. Só apertar quadrado, mesma coisa, ó. Força de ataque, velocidade do cronômetro. Tá vendo? A seleção de velocidade, quantidade de vidas que a gente tem Então assim, cada jogo quando você aperta o quadrado Você tem as particularidades dele ali que você pode configurá-lo Então isso é bem legal pra você deixar o jogo ali numa dificuldade mais moderada Num negócio mais difícil, se você estiver aprendendo você deixa lá no mais fácil Você pode colocar aqui a força das porradas um pouco mais forte também Cada jogo oferece opções interessantes pra gente poder configurar Aqui ó, O cyberbots também, tem aqui a resistência, a velocidade do cronoma dificuldade do jogo e assim vai entendeu vocês podem depois brincar com isso aqui com calma mas eu achei isso daqui um recurso bem interessante que eles adicionaram e aí cara é isso daqui a outra coisa que eu queria mostrar para vocês quando vocês apertam o botão triângulo no meu caso do controle aqui que seria um de Playstation né nós podemos em qualquer jogo alternar alterar o nosso controle da maneira que a gente quiser então se você tem um padrão de gameplay para jogos de luta aqui que você prefere, seja no Darkstalkers, seja no Street Fighter, no Cyberbots, no Red Earth ali também Cara, você pode pegar qualquer um desses aqui e configurar à vontade da forma que você quiser E outra coisa que eles adicionaram aqui, meus amigos, é o seguinte nós temos aqui um modo que eles chamam de qualidade de vida Que você pode apertar apenas um botão No caso meu aqui, ó É o botão é o L1, no caso aqui, desse controle meu E você tem os especiais fáceis pra vocês utilizarem, entendeu? No caso Darkstalkers, por exemplo, né? Esse botão L1 aqui Você faz os ataques especiais dos personagens apertando apenas esse botão aqui, pra frente L1 ele faz um ataque especial, pra baixo L1 ele faz outro e pra trás L1 ele faz outro, e também vocês podem apertar o botão R2 para ele poder fazer um especial fodão tipo um multi do personagem, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, vamos entrar nesse Darkstalkers porque esse jogo ele é muito da hora velho, tem uma outra parada bem legal aqui ó se vocês apertarem ao invés do X no meu caso aqui ou A para iniciar o jogo Apertem Start apenas, ó. Se vocês apertarem Start, vocês vão entrar no jogo e vocês vão imediatamente, pessoal, para o modo treino. Sim, todos os jogos desse Capcom Fighting Collection tem o um modo treino aqui para você brincar com o personagem, aprender, experimentar os combos e tudo antes de se aventurar no modo arcade ali. Ou seja, isso é mais uma edição... Bem legal aqui Que eu achei, assim, foda demais, cara Por parte deles, entendeu? deles terem adicionado isso daí Porque a gente pode pegar, conhecer o jogo Treinar e tudo mais Porque no modo arcade é bem complicado, saca? Com o oponente querendo bater na gente E aí o que eu tava falando pra vocês, ó Se vocês apertarem o botão aqui de especial, ó lá, Tá vendo? A Felícia dá um ataque especial Pra frente, ó Ela dá uma outra espécie de ataque Aqui, ó Com o pra trás e o L1 Ela faz mais um tipo de ataque diferente E o pra baixo também aqui, ó ela faz um ataque diferente. E agora, os especiais, os ultis dela, vamos dizer com aquelas barras ali embaixo, ó. Se eu aperto para trás e o R2, o L2, né? Ela já faz um. Se eu aperto para frente e o L2, ó, ela já faz um especial diferente. Ou seja, todos os jogos eles têm essa opção de vocês fazerem esses ataques. Fáceis, vamos dizer assim, entendeu? Vocês ativarem esses especiais E os golpes especiais também dos personagens De uma maneira mais tranquila aí E você não ter tão trabalho com os comandos Mas vocês podem desabilitar isso também Se vocês não quiserem usar, não precisa E aí, cara, o modo treino Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Ele tem opções bem legais aqui também para nós Porque, cara, se a gente der pause aqui, ó E vier em menu de treino A gente pode ver aqui, ó O comportamento do boneco Nós temos as configurações do boneco Configurações de jogador E opções de treino, ó. Tipo dados de ataque, exibição de comandos Que é aquela telinha que tá ali do lado, entendeu? Que fica meio que em cima do sprite A gente tem aqui como configurar o comportamento do boneco, ó, No modo treino mesmo, pra ele poder ficar em pé Eu Vou colocar aqui, ó Vou colocar ele pra poder ficar pulando o tempo inteiro Bloquear tudo Recuperação de arremesso não precisa Mas beleza, só isso aqui por enquanto Pra gente poder dar uma olhadinha, ó Olha lá a gente pode configurar o personagem da maneira que a gente quiser Assim como acontece no modo treino dos jogos atuais, cara Então eles adicionaram um modo treino robusto Pra cada um desses jogos que tem nesse pacote Então é muito da hora isso, cara Olha lá, ela tá defendendo tudo que eu tô fazendo, ó Se eu for fazer, lá, defende no ar também Agora não conseguiu porque foi um time bem específico na hora do pulo, entendeu? Mas, basicamente, ela defende tudo, quer ver? Deixa eu fazer ela parar de pular ali, ó Ficar de pé Beleza, ó Olha lá, ela defende tudo, ó então assim, dá pra gente poder configurar aqui, testar tipos de ataque, dá pra gente poder configurar o boneco inimigo pra poder dar um counter, depois dependendo de um ataque nosso também que a gente fizer, depois de uma string, seja lá o que for. Então isso é bem, mas bem interessante. E eu já vou aproveitar que eu tô aqui no modo treino. Nós vamos agora nas configurações de exibições pra vocês verem aqui o seguinte. Eu mostrei pra vocês já a parte das bordas e a parte do tamanho de exibição. Nós temos também... Os tipos aqui de filtros de exibição. A gente pode, a gente tem do tipo A até o tipo G, que a gente pode configurar aqui ao nosso gosto mesmo, cara. Tipo, eu vou colocar aqui, ó, no filtro tava, eu não esqueci qual filtro tava. Eu deixei no tipo D aqui, que eu acho que não sei se era esse que tava, mas beleza. Vamos colocar aqui, ó, vocês podem ver ali, ó, no topo, na parte de baixo, que a coloração já tá mudando um pouquinho. Se a gente colocar aqui, ó, vamos o tipo F. Se a gente voltar, olhem só como é que o gráfico fica, ó. Ele já deu uma mudada assim, meio que absurda mesmo Porque a gente pode sentir o aspecto gráfico do jogo um pouquinho mais borrado, eu diria, entendeu? Até na barra de vida, reparem na barra de vida como é que tá aquele laranja meio amarelo ali e tal que tá sendo mostrado, ó Agora eu vou trocar novamente Vamos um botar o tipo G que tava aqui, ó Ficou com um pouco mais de serrilhados Mas aí, ó, tá bem mais aparente os pixels do jogo Porque ele é mais pixelizado mesmo, entendeu? Uma espécie de pixel art e tudo assim Então tá bem mais bonito dessa maneira aqui Mas é aquilo, cara Fica a gosto do freguês Se vocês quiserem configurar aqui, ó Deixar no tipo que mais agrada a vocês na hora do gameplay Vocês têm essa possibilidade Vou colocar o tipo B, ó Tipo B também, a gente sente uma leve mudança Aí, ó, voltar aqui ó, Vamos deixar aqui no tipo C pra gente ver Ah, esse aqui tá bem legal, tá vendo? O esquema de cores dele tá bem bacana e tudo Então assim, mano, é muito legal, sabe? E a gente tem aqui, obviamente, os diversos jogos Pra gente poder experimentar Inclusive alguns que pode ser que algumas pessoas não tenham ouvido falar, né? Como Cyberbots eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. A gente tem aqui o Super Puzzle Fighter 2, que é basicamente um jogo de Tetris aí, que a gente pode jogar com os personagens de Street Fighter e por aí vai. E a gente tem aqui também o Pocket Fighter, que junta aí lutadores de Street Fighter, Darkstalkers, Red Earths também, em sua versão Pocket pra gente poder jogar É de fato bastante divertido, cara Isso aqui eu recomendo que vocês experimentem para vocês verem como é que funciona e tal Porque realmente é bem legal Deixa eu até entrar aqui rapidão para vocês verem Só para vocês sentirem o gameplay, como é que tá e tudo Vamos lá, Que aqui é bem rapidão Ó, a gente tem alguns personagens aqui, inclusive do Darkstalkers. A Morrigan tá aqui, ó, a Felícia e por aí vai. Vou selecionar o Ken aqui, a velocidade 2, tranquilo. É muito da hora, cara, porque eles estão em versão Pocket. Então é muito legal ver o Zangief que é parrudão nessa versão pequenininha, cara. Aí, ó, que legal, ó. O jogo, ele é muito divertido, galera, sério. Esse é um que eu joguei, assim, já bastante dele. Ó que legal as coisas que dá pra fazer, mano. Boa! Aqui também tem os botões fáceis de especial pra gente poder utilizar, ó. Ai, caramba. Eita! Ele me botou pra poder tomar um sorvete ali e me jogou um negócio em mim. Caramba! Aí, ó. Beleza. É isso daí, meus amigos. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Deixa eu só aproveitar aqui também para poder mostrar para vocês o seguinte, mano. O modo online da parada aqui. Nós temos aqui o modo offline. Também nós temos o modo online. Uma das grandes sacadas desse Capcom Fighting Collection é que eles reescreveram o código fonte destes jogos de uma maneira a incrementarem aqui nesta coleção o nosso querido Rollback Netcode, que é o Netcode mais popular hoje em dia, vamos dizer aí, que os jogos mais novos estão empregando, que garante uma conexão nas partidas ranqueadas, casuais e tudo mais, ó, oh, lindo e maravilhoso. Só que, como a gente recebeu o jogo de forma antecipada, ele não foi lançado oficialmente para todo mundo, nós estamos com um número bem limitado de jogadores, então não consegui testar, realmente eu poder trazer as minhas impressões aqui para vocês por conta justamente disso, entendeu? Então assim que o jogo for lançado, nós vamos fazer lives aqui também no canal para poder mostrar para vocês como está funcionando esse modo online. Nós tivemos algumas sessões jogar jogatina online para poder testar esse modo aqui, porém não bateu com os horários bons assim para poder fazer esses testes, então acabei não conseguindo, mas nós já temos a confirmação aí de inclusão do rollback Netcode nesse pacote também, que é bem legal. Então assim, meus amigos, no frigir dos ovos, né cara, eu acho que é uma coletânea assim, que dispensa comentários, eu achei da hora demais, extremamente divertido, eu pude conhecer jogos que eu não conhecia, o próprio Pocket Fighter aqui, Cyberbots também, que eu nunca tinha jogado na minha vida, o Red Earth, e principalmente os Darkstalkers, que eu tinha jogado pouco, cara, eu fui e joguei mais um pouquinho, me aprofundei um pouco mais aqui nessas versões, principalmente essas duas aqui, que são as japonesas, né, que eu achei mais da hora, e me diverti horrores, cara. Então, assim, se vocês querem uma coletânea definitiva aí de jogos da Capcom, jogos de luta, assim, bem consagrados mesmo, esse Capcom Fighting Collection é o jogo Pra você, saca? O Hyper Street Fighter 2 aqui, por exemplo, cara Ele reúne tudo que há de melhor No clássico Super Street Fighter 2 Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, aí Que a gente conhece, entendeu? Então assim, eu gostei demais A de Capcom de parabéns E agora eu quero saber de você aí Querido espectador que está assistindo O que, que vocês acharam? De tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês relacionado ao Capcom Fighting Collection, se vocês curtiram, se vocês pretendem adquirir esse pacotão pra gente até jogar online, quem sabe, em alguma live aqui no canal. Eu vou adorar ver os comentários de todo mundo aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos.